E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte, hoje dando continuidade aí a nossa série de reviews de agente, mano Hoje eu vou estar trazendo de quem? Do Tower, mano Esse gigante aí, em todos os aspectos aí, para a defesa Ele é um defensor e ele tem muita saúde, mano Ele tem muita saúde e o dano da arma dele é Malemar, tá? Eu tô no level 3 e qual que é a habilidade dele? Ele tem um escudo, um escudão, tá ligado? E é imprescindível aí para defesa. Ele tem essa arma aqui que é uma shotgun meio futurista. E a ação alternativa que ele tem é quando ele tá com escudo. Se você dá dois toques na tela, ele tipo dá uma escudada no adversário. Isso arranca é, life pra caramba. Muito útil aí. Tower. É, com certeza, aí Veremos bastante ele no competitivo, né? Vamos fazer uma partida aqui. Espero que não caia a bucha. Deixa eu tirar o cut, colocar o tower e vamos lá. Procurando, lembrando, se você tá curtindo essa série aí de reviews, mano, não se esqueça de avaliar com um gostei, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino pra fortalecer, para receber todos os vídeos aí no seu, no seu smartphone e etc., e, e é isso aí galera, vamos esperar aqui, começar, começou, achou, tá alto, level 5, tem um também, level 5, tá bem raro encontrar pessoas level 5, tá galera, no jogo, eu sou um dos poucos aí. Geralmente é level 1, 2, 3 e um pouco de level 4, vamos selecionar o tower aqui e vamos dar um play, então vamos lá. Ele requer, vamos esperar iniciar, tá dando umas travadas, mas é porque eu tô usando o server da Filipinas, tá galera? Então faz parte, caraca, travou mesmo, vamos esperar destravar aqui, uma hora destrava, esse daqui é amigo ou inimigo? Se for inimigo eu tô ferrado, não é amigo, porque não me viu, caraca guys, tô travado, agora foi, agora foi. Agora foi. Então precisa de 5, tá? Pra usar a habilidade dele. E eu já tô aqui com... Com mais ou menos. Deixa eu já chegar aqui ativando o escudo. E chegar dando escudada aqui, ó. Haha! <risos> Moleque! Achou que ia me pegar. Toma mais um, escudão. Toma mais um. Ele, ele, ele, ele, assim, você precisa, né? Só ele não faz. Só, só ele de Andorinha não faz verão, não. Precisa estar a equipe em cima, mas você viu que eu tô com um panguão aí na equipe. Aí o cara não sabia nem o que, onde era o local do mapa. Tava lá parado. Como se eu fosse vencer a partida, né? Como sempre eu vou perder. <risos> ah, sempre quando eu vou gravar, mano, é, eu perco, mano. Parece um karma, tá ligado? e parece que o jogo vai sair, mano, tá travando demais por causa do VPN, galera Mas aí acabando aqui, eu faço aquele esquema lá, eu vou pra um, um train e mostra aí, ó, perdi já, né Só gravo pra perder pontos de liga, caraca, mas beleza, só caio em time torto, né, nessa vida, puta merda, né Olha lá, o cara não fez absolutamente nada. Não fez um pontinho. Eu cheguei bem depois... E ainda consegui fazer um ponto, tá ligado? Coisa absurda. E só tinha eu e ele no time, né? Então esse jogo, ele é time, galera. Então eu sozinho não, não vou fazer muita coisa, né? Vamos dar um training pra mostrar direitinho, sem travamento. Muita gente fala, nossa, o Modern Combat Verge tá travando no iPhone. Imagine quando for pro Android, galera. Ele tá travando porque eu tô usando VPN, tá? E além de usar VPN, eu tô usando o gravador. Então, tipo assim, mano, isso daqui não é uma máquina da NASA também não, tá? Modern Combat Versus consome memória, o gravador consome memória, o VPN consome memória e cê, aí você tá tirando, né? Então, vamos ver aqui, ó. Hipfire, mirado, como que é, ó. Reload, ó, reload, tá? E agora vamos usar um escudão aqui, ó. Esperar carregar. Esperar carregar... Carregou... Ativei o shield aqui, ó... Se eu der dois, dois toques, ó... Ele vai pra cima do maluco, ó... Ó... Vou pegar esse daqui... Desprevenido, ó... Dei uma... São duas pra matar, tá, galera? E ele... Vai, ele usa esse escudão aqui, ó... E os caras... E você pode ir avançando... E ele fazendo a linha de frente, entendeu? Ele fazendo a linha de frente... Então, ele é, vai ser bem útil aí... Pra todas as defesas do competitivo, ó, se não pegar de jeito aí também não mata, ó. esse daqui, ó, dei 300 escudado e não morreu, agora que ele foi morrer aí pra eu voltar é só apertar o botão que ele alterna novamente aí pra, pra arma, né, a arma dele tem só 6 tiros, mas tira um dano lascado e o que eu não tô gostando nesse jogo, galera, é que ele correndo, ó, se eu tô correndo ele não atira, ó, ó, tô correndo, ele não atira, então pra atirar tem que ser parado, isso é um problema, né, porque além de ser auto-fire, entendeu, você tem que parar pra atirar, então é um problemão aí, ó, colocar o shield de novo, ó, e matar esse daqui na né? escudada, ó. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham curtido aí o Tower, tá ligado? Eu acho que é o primeiro defensor que eu tô fazendo o review aí. E diga aí o que você achou dele aí, esse gigante aí, que tem muita, muita vida aí, meu. E se souber usar ele na defesa, é GG, tá ligado? Se souber usar ele na defesa, é GG. Deixar ele ali na contenção, enquanto os outros vão pra cima. No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!